Gabriela, o DCE está coordenando uma campanha chamada Quero Estudar Sem Medo. No que consiste essa campanha? É, então, a campanha ela foi chamada é, devido à demanda que hoje existe na universidade né, por mais segurança no entorno dos campos é, e também principalmente depois do, do fato ocorrido, né, onde o nosso colega foi atacado na fila da RU. É, e aí a gente, em conjunto com vários diretórios, centros acadêmicos, a gente ó, começou essa campanha. Porque, enfim, é, embora a gente saiba que a segurança sempre foi um problema, a gente chegou no, no ápice, assim, né, que foi o, nosso, o que aconteceu com o nosso colega. E a gente não vai mais tolerar isso. A gente sabe que chegou a hora é, de mudar isso de alguma forma. É, então, essa campanha ela é um, um início assim, né, para conscientizar todo mundo, para que todo mundo venha fazer parte, que a gente construa um plano, principalmente de prevenção, é, a violência né, no entorno dos campos da URGS. Coisas assim, como mais iluminação, é, pensar inclusive a disposição do campus, das grades, quais portões são abertos ou fechados, coisas assim. Né. Então, essa parceria aí, ela, com os diretórios centros acadêmicos, essa campanha ela não vai acabar. Ela é uma campanha permanente e que a gente vai uh, fazendo atividades, fazendo ações uh, para que a gente possa alcançar né, o nosso objetivo, que é Acabar, se não, amenizar se não acabar com o problema de insegurança nos entornos do campos da URSS. Débora, quer estudar sem medo. Qual é que é a contribuição que o Centro Acadêmico do Design está trazendo para essa campanha? Bom, basicamente, a gente teve um episódio ali que aconteceu com um colega nosso. né Não que isso seja uma pauta a ser pessoalizada, mas ela nos atingiu diretamente por ser nosso amigo. E no mesmo dia que aconteceu, a gente já tinha uma reunião marcada com o DCE para falar sobre uma questão que também envolve a questão da segurança, que é o cercamento do prédio da Faculdade de Arquitetura, tirando o acesso que tem pela rua e colocando o acesso por dentro do campus. E a gente, enquanto designer, a gente entende que a. Tudo, tudo que envolve esse entorno aqui da URGS, é, os usuários disso não são só os estudantes, são a população de Porto Alegre, porque não é só os estudantes que pegam e circulam aqui na volta. Então, a gente entende que quanto mais a universidade ela se fecha para ela mesma, quanto mais a gente fecha os acessos, a gente cerca, a gente impede o acesso da população à universidade, ela, ao mesmo tempo, está contribuindo para um problema da insegurança, porque diminui o fluxo de pessoas na rua, porque as pessoas elas têm que andar, fazer caminhos maiores para chegar onde elas querem. Então, a gente tem essa pauta, até porque dentro do nosso prédio não é só o pessoal do design, tem o pessoal da arquitetura também, o pessoal do urbanismo. Então, a gente tem a, essa esse debate de uma cidade para as pessoas rolando dentro do nosso prédio e isso nos envolve diretamente, né, enquanto estudante e enquanto uh, cidadão da cidade de Porto Alegre. Hoje vai acontecer uma reunião do DCE com os demais diretores centro acadêmico. Qual é, que é a pauta desse encontro? É, então, essa reunião é para que a gente possa pensar é, um plano de segurança para a universidade inicial, né, para que a gente possa também tirar ações a curto, médio e longo prazo. E aí esse plano, inclusive, de segurança institucional seria um, é, a médio longo prazo. Mas para que antes disso a gente possa tirar algumas ações é, entre nós, os DAs, os CA's, é, para chamar a atenção para essa questão. né? que a gente não quer é que essa pauta morra, enfim, que seja esquecida. A segurança é algo muito importante. Ela, A gente convive com, com medo diário, em, uh, é, não saber se vai voltar da aula ou não. Então, a gente sabe que não dá para deixar esse assunto morrer. né? Então, essa campanha é para isso. A gente vai pensar hoje, vai tirar várias ações para curto, médio e longo prazo. O que vocês esperam da, da, da administração central em relação a esse tema de insegurança no entorno do campus? Olha, nós esperamos principalmente é, o diálogo e recepção, que afinal de contas todos nós queremos o bem dos estudantes da URCS, né? todos, todos nós é, estamos aqui em defesa da universidade, em defesa dos estudantes. Então, quando se trata de segurança, é uma pauta tão cara para gente, né? você é, ter medo de ir para a aula e não voltar, a gente espera é, recepção que sejam, sejamos bem recepcionados e que a gente possa dialogar e que todos em conjunto consigamos tirar ações, consigamos pensar um plano de segurança uh, para melhorar a vida dos estudantes da URGS. O poder público, a Brigada Militar, a Secretaria de Segurança, vai ser procurada por vocês também? Sim, é, inclusive já houve no início do ano, né, houveram alguns casos é, bastante casos, na verdade, no campo saúde, de assaltos, crimes, enfim. E o pessoal lá se organizou, os diretórios, centros acadêmicos, entraram em contato com a Brigada. É, embora a gente saiba que hoje é, só reprimir não é o suficiente, na verdade não, não é a saída, porque a gente primeiro tem que prevenir, né? Mas a gente pensa inclusive em fazer campanhas, é, a gente vai fazer campanha de BO, para que todo mundo faça BO, para que o, essas zonas aqui entrem no mapa é, da brigada militar para que exija, uh, exista mais policiamento no entorno dos campos, né? Mas a gente quer principalmente prevenir, né? Para depois, em último caso, é, reprimir. Uh, hoje o que a gente pensa é um plano é, com mais uh, iluminação, é que seja melhor planejado, é por parte da universidade também, é a disposição seja da fila, seja deslocar algum servidor para ficar cuidando disso, mas a gente pensa hoje principalmente na prevenção. A gente espera pelo menos uma atitude de estarem abertos ao que a gente quer apresentar, porque a gente sabe que o problema da segurança ele não é uma coisa uh, simples, é uma pauta muito complexa, é uma pauta que envolve diversos fatores do município, não é só a falta de policiamento, isso é uma... Isso é uma visão muito restrita sobre quais seriam os problemas para pegar e melhorar a questão da segurança no entorno da universidade. E a URGS ela não é uma ilha perdida no meio do centro de Porto Alegre. A, a URGS ela faz parte de tudo isso aqui que está acontecendo. O município ele tipo tem várias coisas rolando que contribuem para que essa insegurança ela esteja como ela está. E a gente espera, pelo menos, que a universidade ela esteja aberta para escutar os estudantes. que ela, A gente quer debater coisas que não necessariamente são, uh, são soluções simplistas. A gente acha que tem muita coisa rolando e que é, a gente precisa pensar, em conjunto com os estudantes, o que, que impacta as nossas vidas e, a partir desse momento que a gente faz uma reflexão a respeito disso, esse tema que envolve todos nós, não só os estudantes, mas todo todas as pessoas que circulam pelo entorno, a gente quer que pelo menos a URGS nos escute e que ela esteja aberta às sugestões que a gente vai fazer e, dependendo, né, a gente vai ver se isso é viável ou não de ser implementado, mas, pelo menos, que a URGS esteja aberta a receber as demandas dos estudantes. porque a gente também está cansado de ficar só esperando alguém fazer alguma coisa. A URGS, uh, por exemplo, o a reitoria a praia disseram que já compraram um terreno, já, um terreno não, um imóvel aqui na André da Rocha, que já vai ter uh, ampliação da RUmas, e em nenhum momento vi nos apresentarem uma data, um prazo, né? Então eu acho que tipo a gente tem que sair um pouco desses discursos prontos encarar a situação de frente pela complexidade que ela tem e a partir disso começar a envolver todas as pessoas que estão envolvidas nisso porque não é só a universidade não é só os centros acadêmicos não é só o estudante que passa por ali tem a pessoa que vai no, na parada de pegar ônibus tem município de Porto Alegre governo estadual através da brigada militar né secretaria de segurança pública então são muitas instâncias envolvidas a gente sabe que não é só a URGS envolvida nisso mas a universidade, ela, enquanto uma instituição com o voto que ela tem, eu acho que a URGS pode, sim, intermediar esse debate que a gente está construindo agora junto ao poder público, porque a URGS é uma instituição pública, então ela pode levar essas demandas e fazer uma pressão junto aos poderes públicos. É um prazer poder falar com a TV Engenharia, mas, ao mesmo tempo, é um pouco triste, devido ao ocorrido na fila do RU, nosso restaurante universitário, na semana passada, com um estudante da nossa universidade. E no começo do ano, o nosso centro de estudantes começou a fazer uma campanha na tentativa de trazer defesa para os nossos estudantes por meio das redes sociais, através de posts, publicações, em que a gente trazia métodos de como se defender, guardar o celular, locais perigosos. E também, após o ocorrido na semana, Fizemos uma reunião com os DAs, os diretórios acadêmicos, onde foram boladas várias ideias legais. E nessa semana também, ontem, no dia de ontem, a gente fez uma reunião com o DCE, em que em, em que foram levadas essas ideias para eles. E dentre elas a gente está com campanha de registro de BO, em contrapartida ao que o tenente comentou na, na entrevista ao jornal O Sul. E também fazer registros por formulários na nossa sede, em que a gente vai deixar um computador de uso comum ao acesso mais fácil dos estudantes. Também uma pauta viva, em que a gente traga relatos das pessoas falando dos ocorridos que aconteceram com elas, com os amigos. Também uma reunião com o pessoal da URGS, do administrativo, da reitoria até mesmo, se a gente puder, e para discutir essas responsabilidades, né onde está a nossa segurança, se o os nossos os nossos seguranças e defensores estão até o portão da URGS, até a nossa porta da faculdade, ou então se eles podem cuidar não só do patrimônio, mas também das pessoas, dos estudantes que movem a nossa universidade. E a gente permanece na luta, trazendo mais campanhas de curto, médio e longo prazo. E é isso aí, o seu E em defesa dos estudantes de engenharia. A gente vê é, uma publicidade dos problemas que estão acontecendo de segurança. Aí a Brigada Militar vai lá e tipo coloca um policiamento durante alguns dias. Depois não tem mais e o problema permanece, porque enquanto o policiamento está lá a criminalidade só vai um pouco mais longe depois quando não está mais lá, a volta. Então a gente viu até por relato de colegas assim que no, nos dias seguintes ao, ao, ao ocorrido com o Jonathan, o tinha policial na rua e já não tem mais então tipo essas coisas elas são muito é, elas não duram as, as, essa, essa questão de só colocar um policial ali na volta quando tem algum chamado assim por causa de algum ocorrido grave isso é muito vazio na nossa opinião né? não é uma coisa que resolve então a gente quer debater soluções de uh, curto médio longo prazo com quem realmente é impactado com Uh, especialistas em segurança, a gente quer construir esse debate, mas que uh, ele tem um impacto real e permanente, não uma coisa uh, imediatista e que logo muda, né que é o que a gente tem até hoje. Uma das medidas que também foram tomadas pelo CUE nas outras gestões foi a instalação de um assaltômetro no campus para tornar mais visível essa preocupação que nós, como centro, temos com os estudantes para a população em geral. E, então, a gente está pensando em retomar essa instalação. Eu acho que vai ser muito válido, vai impactar bastante bastante gente. E a gente está fazendo o apelo né, para que todo mundo venha participar se some da campanha. Hoje, todo mundo que é estudante da URG sabe a realidade que a gente vive. É de insegurança no entorno dos campos, seja o estudante da saúde, do campus do Vale, do campus centro, lá na Ezef, né a própria o próprio campo das agrárias ali. Todo mundo sabe a insegurança que a gente vive. Então, é importante que todo mundo se engaje na campanha, principalmente que faça BO, que faça o boletim de ocorrência se for assaltado ou sofrer tentativa de assalto. É importante que também traga mais ideias, porque é isso, né? A gente quer, para além dos centros e diretórios acadêmicos, conversar com mais gente ainda, que todo mundo possa trazer ideias. Para além dos estudantes da URGS, a gente quer conversar com toda a sociedade, porque a insegurança que a gente vive hoje não é uma exclusividade da URGS, né? É uma realidade de toda a cidade de Porto Alegre e a gente quer prevenir, quer melhorar essa situação, principalmente aqui, no caso dos estudantes da URS. Então, peço para que todo mundo se some à campanha, quero estudar sem medo, traga ideias é, e participe também, né, ajude a gente, porque, enfim, ninguém quer que outro colega é, chegue ao ponto de ser esfaqueado para que as pessoas voltem a falar sobre segurança no entorno do campus da Né? A gente quer, de fato, segurança e que uma pauta que é tão cara para nós é, não seja esquecida assim que passar o fato.